Oi, pessoal, tudo bom? Está conseguindo me ouvir, todo mundo? Dá para ouvir? É... Bom, primeiramente, um prazer estar aqui. Eu trabalho hoje no Google, na área de parcerias estratégicas, muito voltado para a área de monetização. E tudo que a gente faz na nossa equipe lá no Google é para conseguir ajudar as empresas e os desenvolvedores a conseguirem definir estratégias para rentabilizar a ideia e a solução deles. Então eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre isso, sobre como que a gente vê hoje o mercado, como que as empresas definem estratégias de monetização e como é que o Google consegue ajudar as empresas a fazer exatamente isso. Tá. Bom, a ideia é a gente destrinchar essa conversa em basicamente quatro blocos, o primeiro bloco é o cenário atual, de como que as empresas hoje estão lidando com esse tipo de situação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de rentabilização. É, então, é entender um pouco melhor como que as empresas conseguem ganhar dinheiro, especialmente no mercado digital. Depois, como o Google participa de tudo isso. Então, quais são as soluções Google, qual a visão do Google em relação a tudo isso. E por fim, mostrar alguns cases para vocês de como que a gente consegue viabilizar a empresas, como que a gente consegue viabilizar a existência de empresas através de um modelo de negócio bem estruturado. Bom, antes disso, só dar um background de mim, que acho que é importante. Como eu falei, hoje eu trabalho no Google, eu nem sempre trabalhei no Google. Eu sou de Brasília, então é legal estar aqui de volta. Eu me formei na UNB, em Comunicação Social. É, voltar para velocidade de propaganda e, caso alguém esteja se perguntando, essa é a minha voz normal. Eu sou rouco mesmo, eu não estava gritando, é, até por isso eu o pessoal aumentar um pouquinho o microfone. É, antes de trabalhar no Google, eu trabalhei um bom tempo numa empresa chamada Critell, uma empresa majoritariamente voltada para retargeting, também uma empresa multinacional. A gente ajudava clientes, especialmente de e-commerce, a conseguir gerar mais, re... mais vendas. Antes disso, eu trabalhava no varejo, então, eu trabalhei um bom tempo como gerente de marketing de varejo, definindo estratégias de adquisição de novos usuários, estratégia de aumento de taxa de conversão, de canais, de mídia, toda a parte de front-end e back-end também. E, antes disso, aqui mesmo em Brasília, eu era sócio de uma agência de marketing digital, chamada Linkbiz. Não sei quantos de vocês conhecem, quantos de vocês estão meio que nesse meio, mas é uma agência voltada para pequenos e médios clientes, onde a gente conseguia dar um suporte, não só de campanhas de aquisição de tráfego, de geração de leads, mas também uma solução de criação de páginas de aterrissagem, de uma solução de acompanhamento de clientes. Bom, para quem não acredita, aí eu me formei de verdade. Tem gente que está 8, 9 anos na faculdade, cara, vocês vão se formar. Bom, um pouquinho do cenário atual, de como a gente vê as empresas, e como é que as empresas começam a pensar em rentabilização. A gente está muito acostumado a ver que empresas nascem de tentar resolver um problema. Ninguém, é muito raro você ver alguém criar uma empresa falando, puta, eu quero ganhar dinheiro, o um negócio é ganhar dinheiro. Geralmente as pessoas veem uma necessidade do mercado, sentem essa dor, e partem para tentar resolver esse problema. O que acaba acontecendo é que, por conta desse foco em resolver a dor, em resolver o produto, todo mundo da equipe, todo mundo da empresa acaba sendo muito hands-on. O foco é, cara, vamos melhorar o produto, vamos melhorar a forma com que a gente entrega isso, vamos melhorar o serviço que a gente consegue fornecer para os nossos usuários, para os nossos clientes. E isso faz com que tenha pouca gente na equipe que esteja pensando na forma de ganhar dinheiro. Né? É, e o que isso acaba gerando é As pessoas vão desenvolvendo o produto Vão gerando o serviço Até chegar um ponto que eles começam a pensar Putz, a gente precisa de mais receita A gente precisa contratar mais desenvolvedor A gente precisa aumentar as lojas que a gente tem E a gente ainda não está ganhando dinheiro suficiente para isso Como que a gente faz para conseguir continua melhorando o nosso produto, continua melhorando o nosso serviço. E aí é que vem a necessidade de, cara, a gente tem que pensar em como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Muitas iniciativas de desenvolver novos empreendedores já estão tentando mudar um pouco isso. Existem metodologias de Lean Canvas, que conseguem ajudar empresas a criar uma forma de receita, mas o foco não é esse, né? Então, é importante, desde o começo, é, as empresas pensarem em como que elas vão gerar o dinheiro na concepção do produto, tá? porque, sem isso muito bem definido, a gente vê que os números não mentem, mais de 49% das empresas falem, nos, prime Bom, falem nos primeiros cinco anos de, de operação, e desses 49%, mais de 29% são nos dois primeiros anos. Claro que o modelo de rentabilização não é o único fator que é importante, né, que é determinante para isso. Existem modelos de negócio que simplesmente não fazem sentido. Existe lançamento de produto que não tem adesão com o público-alvo. Existem vários outros fatores que podem levar uma empresa à falência. Mas o principal deles, o mais determinante é a inexistência de uma estratégia de monetização decente. Bom, como eu falei, qual que é a ideia, então, qual que é a solução para esse tipo de problema? É, desde do momento que você está pensando no produto, está pensando no serviço, colocar todas essas ideias para conseguir embutir no fluxo do usuário já a ideia de monetização. Bom, Aí a gente começa a entrar, bom, beleza, a gente tem que definir as regras de monetização, mas como que eu faço isso? Quais são as formas possíveis de ganhar dinheiro com produto e serviço? É importante notar que a gente vai falar bastante aqui sobre produtos digitais, mas os modelos de rentabilização, eles são muito parecidos em negócios online ou digitais e negócios offline. No final da apresentação eu vou dar um pouco mais de ênfase também em alguns aplicativos mobile, porque a gente vê que é onde o mercado tem crescido bastante. Então, em eventos de desenvolvimento, eventos de programador, a gente acompanha que a tendência do mercado é a gente ficar cada vez mais no nosso celular. Né? E isso não só na parte de produto, e de serviço, mas também de jogos. Então, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas também é aplicado para aplicativos. Bom, então, como é que a gente faz para gerar dinheiro para o nosso negócio? Como via de regra, existem quatro grandes formas de gerar dinheiro para o negócio. É, existem algumas outras, que a gente vai falar aqui no final, mas elas não entram como estratégias hum, planejadas, porque, por exemplo, o ah, funding de uma, de uma venture capital, né, uma empresa desses de fundo de investimento, isso pode ser considerado uma forma de gerar dinheiro, mas não parte intrinsecamente do produto ou do serviço. Né. Então, quais são as formas que a gente vê as empresas digitais gerando dinheiro hoje em dia? A gente vê venda direta, né, que é, bom, a gente vai entrar um pouco mais a fundo em eu dou uma delas depois, a gente vê uma assinatura, uma forma de gerar receita recorrente, a gente tem um modelo de revenue share e a gente tem um modelo de, baseado em anúncios. Bom, vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada um deles. A venda direta é, desde os primórdios de negócio, a forma mais normal que a gente tem de gerar receita. É a forma mais... Natural, que a gente está acostumado desde que a gente nasce. Você vai na lojinha, dá o seu dinheiro, pega o produto de volta, acabou a transação ali. Existe todo um processo de decisão de compra, Isso não vamos entrar muito a fundo nisso. Existe todo esse processo, mas a, é um momento muito simples de transação. É um momento único, com uma transação única, e o foco é o benefício imediato que aquele produto ou serviço pode te gerar. Quais que são as premissas básicas da venda direta? Bom, a receita toda gerada pelo negócio vai ser derivada da venda que está sendo efetuada. Quem está definindo, quem está vendendo o produto, pode determinar que o produto, que o preço de venda vai ser de acordo com o custo que ele de fato gerou para produzir aquele produto, ou então de acordo com o valor que eu tenho de venda é importante acho que definir esses dois esses dois critérios porque boa parte do que a gente vê no varejo hoje em dia é definido em cima do custo você fala bom esse produto me custou x reais de matéria bruta eu tive um custo de um custo operacional de fábrica em cima disso e aí você monta o seu markup com base com base na receita que você quer ter em cima daquela venda. E outro tipo de geração de lucro em cima dessas vendas, é de acordo com o valor que aquilo gera. A gente vê muito isso no mercado de medicamentos. Então, ele pode ter custado 10 reais para a empresa fazer, mas o valor que ele gera para as pessoas que usam o remédio é tão mais alto do que o valor do custo, que eles pautam a definição de preço pelo valor que aquilo gera para o usuário final. As premissas todas da venda direta também são muito simples. O usuário que está comprando aquele produto, ele sabe exatamente o que ele está comprando, ele entende 100% da transação que acontece naquele momento. Já que ele está pagando pelo produto, ele quer a qualidade de acordo com o preço que ele está pagando. Ele entende que existe uma diferença de qualidade de acordo com a faixa de preço que ele está tendo, mas ele espera o mínimo de qualidade por aquilo que ele está pagando. E é o tipo de transação one-time. Você pode até fidelizar um consumidor com o seu produto, mas é, o foco da venda é aquele momento. Existe uma estratégia de fidelizar o usuário, de gerar mais receita a longo prazo, em cima de cada um desses usuários, mas o, o foco primordial é no primeiro momento. E a gente vai falar um pouquinho sobre os casos de uso disso, mas... Os casos mais rotineiros que a gente tem hoje em dia, falando de produtos digitais, são o e-commerce. Comprou, recebeu, acabou. Em aplicativos, a gente vê isso com microtransações, que é muito costumeiramente chamado como in-app purchases. Então, você baixou um joguinho, você está vendo ali os anúncios, aí você vai comprar alguma coisa, como League of Legends, você está pagando uma skin. Você não está pagando nada para jogar o jogo, você está pagando nada pelo produto, mas você tem pequenos momentos que você pode escolher dar o seu dinheiro em troca de alguma coisa. Pode ser um benefício real, ou pode ser um benefício, como no caso de League of Legends, cosmético. E, por exemplo, comida. Você vai no restaurante, você comprou o seu produto, o um misto de produto e serviço, acabou a transação. Tá? Então, essa é geralmente o primeiro modelo que se pensa... Quando fala, vou abrir um negócio, vou abrir uma empresa, quero montar um app, como é que eu faço para vender isso? Essa, geralmente, é a primeira resposta que a gente vê de quem começa a montar o um negócio. Depois disso, a gente entra em assinaturas, que cada vez mais é um modelo utilizado por empresas para tentar fidelizar o usuário através de um pagamento recorrente. A gente gosta de chamar isso de não gosta de surpresas, Exatamente porque você consegue ter, pelo menos, uma projeção e uma estabilidade de receita que independe de uma venda direta. Quais são as premissas da assinatura e por que, que você poderia usar isso no seu produto? Bom, obviamente, para você gerar o lucro em cima disso, todo custo que você tem de manter o seu produto tem que ser menor do que o valor que você está cobrando do seu usuário mensalmente ou trimestralmente, enfim. Se você não conseguir fizer, fazer isso, o seu lucro não vai vir. E o foco disso é em LTV. Bom, só uma pausa rapidinha aqui, para falar de como algumas empresas têm migrado um pouquinho para esse modelo. É, não posso falar o nome de várias empresas, mas tem algumas que estão, por exemplo, entrando no mercado de games e estão oferecendo um serviço de assinatura de jogos mensal, ao invés de vender os jogos pontuais. Então, ao invés de comprar cada jogo que você queira jogar, você pode pagar mensalmente um valor, e aí você tem acesso a um, um, um portfólio de jogos ali naquele mês para poder jogar. Então, a gente vê que como existe uma demanda muito grande e uma oferta muito grande para os usuários, as empresas têm tentado ir por esse caminho para evitar que o usuário tenha que pensar. E aí a gente vai ponto de qual a premissa dessa assinatura. Então, obviamente, o usuário está pagando mensalmente por um produto, ele espera que aquele produto gere um benefício contínuo para ele. Não faz sentido nenhum ele estar tá pagando por um produto que não está gerando nada, não está adicionando nada no dia a dia dele. Então, é importante que quem esteja oferecendo um tipo de serviço, um tipo de produto por assinatura, esteja preparado para dar um suporte adequado para aqueles usuários que, estão, que são os usuários fiéis da empresa. A segunda premissa da assinatura é que você não pode fazer o usuário pensar muito. Então, o valor que o usuário paga não pode ser autossuficiente para que venha a fatura do cartão de crédito dele e ele repense a decisão. Essa é a premissa do... Cara, é, um, é um valor que gera benefício para o usuário, mas não é alto o suficiente para ele ficar repensando a decisão dele todos os meses. E, obviamente, se você está querendo fidelizar o usuário, você tem que fazer ele perceber o valor. Então, além de você fazer um esforço de venda inicial para garantir a o opt do usuário para aquele seu produto, você tem que ter certeza de que você está mostrando para ele, mês a mês, o valor que ele está pagando. Isso a gente vê muito em casos de streaming, em serviços de entrega, por exemplo, Happy Premium. Acho que aqui em Brasília já tem também. Né? Você paga uma mensalidade a mais para conseguir ter acesso a algumas coisas diferentes. É, e até mesmo em modelos de notícias, a gente vê isso com modelos pagos. Então, você tem acesso a X... É, notícias, se você não quiser pagar nada, e se você quiser pagar e ter algum tipo de notícia premium, você consegue. Então às vezes você tem acesso a notícias que pessoas que não estão pagando não têm acesso. O terceiro modelo de negócio que a gente vê no mercado, e aí varia muito de segmento para segmento, e a gente vê que está muito mais presente em negócios business to business, né? onde as empresas vendem direto para as empresas, é, e não tanto para o consumidor final. Que é o um modelo de revenue share, em que, basicamente, tudo que é de um, também é do outro, pelo menos uma parte. É, naquela estrutura que a gente já está acostumado a ver aqui nos outros modelos, o revenue share, ele parte de uma premissa de que tanto o risco quanto o lucro estão sendo divididas. Então, se eu vendi 100 mil reais, e eu tenho um contrato de revenue share com uma empresa que está me fornecendo um serviço de 1%, essa empresa vai ganhar mil reais. Se eu vender 100 mil, ela vai ganhar mil reais pelo revenue share dela. Obviamente, a porcentagem que você está cobrando dos seus clientes não pode inviabilizar o negócio do cliente, porque se a sua margem, se a sua taxa for muito alta, a chance é muito grande de você inviabilizar o negócio do seu parceiro. E aí, inviabilizando o negócio do seu parceiro, você também não ganha, obviamente. e a premissa básica disso é que você vai ganhar em escala. A maior parte desses serviços, dos serviços que utilizam o modelo de revenue share, desculpa, gente, estou um pouquinho gripado, que usam o modelo de revenue share, eles não têm uma taxa grande inicial e a ideia deles é realmente ganhar em escala. Então, eles não cobram uma taxa de implementação, não tem uma taxa de venda direta e a ideia é dividir o risco, mas dividir o lucro. Por isso que se ganha em escala. Bom, a premissa básica de tudo isso é que o serviço que você está fornecendo para o seu cliente, ele tem que ser um dos fatores determinantes para o negócio dele também. Então, até dando um exemplo aqui de uma plataforma de e-commerce, se alguém quer montar um site de venda online e não tem uma plataforma de e-commerce, é impossível. É impossível que a pessoa venda online se ela não tem uma plataforma. Então, plataformas de e-commerce, costumeiramente, tem uma porcentagem de receita em cima disso, porque ela sabe que a plataforma, o serviço, o produto, é indispensável para o negócio do cliente. Quem contrata um serviço com modelo de negócio revenue share, geralmente tem um, uma dor que é, se eu fosse desenvolver algo parecido com o que eu estou comprando, ia sair muito caro para minha empresa ou ia demorar muito tempo. Dando de novo o exemplo do e-commerce, se eu quero começar a vender online e eu tiver que desenvolver um sistema para conseguir vender online, eu vou demorar 32 vezes mais para conseguir lançar o meu negócio do que se eu estivesse usando uma plataforma já pronta. Então, é muito caro. Aí você abdica de uma parte do custo que você teria, Dilui isso a longo prazo para conseguir usar aquilo de uma forma mais imediata. E, pela própria premissa de você ganhar isso em escala, o seu negócio tem que ser escalável. Não pode depender geralmente de muitas vezes, equipes comerciais para conseguir fazer isso, porque vai dificultar o seu crescimento. Os casos de uso mais ou menos que a gente vê disso, como eu falei, são plataformas de commerce, por exemplo, o Paypal, esses sistemas que facilitam pagamento, como o PagSeguro, ele geralmente tem uma porcentagem em cima da receita que está vindo, exatamente porque é uma solução que o usuário ou o cliente dele não conseguiria desenvolver. E eu coloquei aqui também um produto do próprio Google, que é o AdSense. Não sei quantos de vocês estão familiares, a gente vai entrar um pouquinho depois disso mais a fundo, mas é um modelo de revenue share. Então, se você tem um site e você quer ganhar, quer ganhar dinheiro com anúncios, com o seu site, ao invés do Google te cobrar uma taxa fixa, uma mensalidade para você fazer isso, ele vai ficar com uma parte do dinheiro que você está ganhando, que os anunciantes estão pagando para você para mostrar os anúncios, e você vai ficar com a maior parte. E aí a gente vai para o modelo, que é onde o Google está mais situado, que é o ad-based onde você deixa a critério de quem está usando o produto ou serviço, se quer, de fato, usar ou quer de continuar vendo anúncios ou não. Qual que é a premissa básica de uma, um modelo de negócio 100% baseado em anúncios? Que a receita, geralmente, desses anúncios ela é líquida. então para que você receba esse dinheiro, você não tem o custo, somente o custo né, de manter o site no ar. Então, você não tem que ficar trabalhando em cima de margens. É, e a, o volume que você vai ter de receita vai depender muito, ou vai depender 75% do volume de usuários que você tem. Então, se você tem um site que tem 100 usuários por mês a chance de você conseguir ganhar dinheiro com anúncios nisso é muito baixa. Pode ser que você venda geladeiras de 80 mil reais. E aí você consegue fazer a sua sobrevivência ali com a venda direta, mas em cima de anúncios você não vai conseguir gerar volume suficiente para gerar uma receita qualificada. Bom, a premissa é que todos os usuários, todo mundo, na verdade, seja um consumidor de, de produto, de conteúdo, sabe que não existe almoço de graça. Então, eu gosto de falar que se você não está pagando pelo produto ou serviço, a chance é muito grande de você ser o produto ou serviço. Então, se você está consumindo alguma coisa gratuitamente, o usuário espera que ele esteja dando alguma coisa em troca. E o que ele está dando em troca é a audiência dele para conseguir ver anúncio. Então, o usuário sabe que se ele não está pagando nada, ele está vendo o anúncio. Ele está exposto a isso. Mais uma premissa básica também do lado da empresa que está usando esse modelo de negócio é que ele não Vai comprometer a experiência do usuário só por conta do anúncio. Né? Então, se eu crio um, um aplicativo para conseguir ajudar a empresa, ajudar os usuários a encontrar pontos de ônibus mais perto, e eu só estou pensando na minha receita a ponto de encher meu aplicativo de anúncio, obviamente estou prejudicando a experiência do meu usuário. isso fere o primeiro ponto do porquê que você começou esse aplicativo. Se você está criando um aplicativo para ajudar os usuários a encontrar pontos de ônibus, esse é o seu foco. Você não vai criar um aplicativo para ganhar dinheiro. Apesar de que a gente vê muita gente no mercado de anúncio, tentando fazer coisas como essa, criando sites meio suspeitos, aplicativos suspeitos, só para gerar tráfego para ganhar dinheiro. Mas não faz sentido a gente entrar muito nisso, porque... A gente gosta de partir do pressuposto que todo mundo tem boas intenções ao criar uma empresa. Bom, legal. A gente tem esses quatro modelos de negócio que eu consigo adotar para minha empresa, para o meu produto que eu estou criando, mas qual que eu vou usar? né Qual que é melhor? Como é que eu sei qual usar? Se cada um usa um negócio diferente, tem uma empresa de se lá, um aplicativo que dá certo com o modelo de revenue share, tem um aplicativo que dá certo, como é que você causa para o meu? E aí a gente entra num fator muito importante, que é você entender qual o comportamento dos usuários que você quer alcançar. Como via de regra, a gente tem três grandes blocos de informações que são importantes você analisar. A gente tem... Tem um ponto de partida, tá? que são benchmarks do mercado, enfim, para tudo isso. Mas já adianto que é muito importante, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, você sempre está mensurando, fazendo testes e validando se o comportamento dos seus usuários de fato está de acordo com o que você supunha inicialmente. Tá? Então, quais são os critérios que... A, a gente sempre sugere que os nossos clientes, que os nossos parceiros, analisem quando eles estão pensando em mudar o um modelo de negócio ou desenvolver um modelo de negócio do zero. Bom, como a gente falou rapidinho no modelo de anúncios, né, baseado em anúncios, o primeiro deles é o foco em volume de usuários. O segundo deles é a taxa de conversão desses usuários. E o terceiro grande pilar é o preço médio de produto. Eu vou dar alguns exemplos aqui para tentar ilustrar um pouco melhor. Quando a gente fala de varejo físico, a gente sabe que em torno entre 20 e 28% das pessoas que entram numa loja física compram, tá? Esses dados são das Américas como um todo. Então, no Brasil eu não tenho os dados exatos, mas em torno de entre 22 e 28% das pessoas compram no, num varejo físico. Já no e-commerce, isso no Brasil é 1%. Bom, não faz sentido você trabalhar em cima de um volume de usuários pequeno se o seu negócio vai ter 1% de taxa de conversão. Não vai poder ser a sua única forma de receita. Então, aí você já fala, ok, já sei que a venda direta não pode ser a minha única forma de receita, porque, senão, eu vou acabar não conseguindo sobreviver. Então, quando a gente fala de volume de usuário, de taxa de conversão, preço médio de produto, é importante sempre fazer esse né, esse cruzamento entre os dados. Se você vende um produto de R$ 5.000 online, uma coifa industrial para multinacionais, se é uma coifa de R$ 5 mil reais, você também não pode esperar que o, o seu produto tem a mesma taxa de conversão de uma loja que vende regatas a 30 reais. O processo desses, dos usuários que vão comprar uma regata é muito mais rápido. O envolvimento dele com aquela compra é muito menor. Então, a gente tem esse número médio de 1% de taxa de conversão, mas a gente também sabe que existe uma flutuação muito grande de acordo com o preço médio dos seus produtos. Além disso, e aí entra uma questão muito mais voltada para desenvolvimento de marca, que é se você quer que os seus usuários tenham uma experiência premium, vamos dizer assim, é normal que você também tenha menos usuários, você está muito mais nichado. Né? Então, se você tem um produto muito premium, você não vai ter quantidade de usuários de você vender chocolates garoto, por exemplo. E... Se você está focando em usuários com um nicho muito específico, você já inviabiliza alguns modelos de negócios também. Bom, é, agora a gente começa a entrar no que a gente vê de fato acontecendo no mercado. Como a gente sabe que os modelos de negócio diferentes, eles são aplicáveis para situações diferentes as empresas começaram a deixar de trabalhar com um modelo de negócio só e começaram a misturar modelos de negócios diferentes. Isso faz com que você saiba, ou tente, pelo menos, dar a opção para os usuários formas diferentes de interagir com o seu negócio, né, de ver o valor no que você está propondo. Alguns casos que a gente analisa e muito provavelmente todo mundo aqui já teve contato com coisas parecidas com isso, prova plataforma de e-commerce. Antes, as plataformas de e-commerce só eram no modelo revenue share, como a gente comentou. Mas começaram a ter uma penetração em lojas um pouco menores. A receita vindo dessas lojas não era tão relevante para o modelo de revenue share. Então, eles começaram a cobrar uma taxa fixa. Então, a gente tem um, um sistema de assinatura, entre asas, porque está embutido nisso, mas também tem o modelo de revenue share. Ou seja, se a empresa que está comprando a plataforma de e-commerce não está não gerando receita suficiente para ser lucrativo para mim, ainda assim tem um custo mensal que vai subsidiar parte dos meus custos. Nos aplicativos, isso também é muito normal, especialmente de jogos. Então, você baixou um aplicativo, você está usando esse aplicativo e tem anúncios ali, porque menos de 4% das pessoas que baixam o aplicativo, compram coisas nesse aplicativo. Então, você, para 96% das pessoas que estão usando o aplicativo que você desenvolveu, você está conseguindo rentabilizar em cima deles, através de anúncios, mas se o usuário quer pagar, quer dar o dinheiro dele para você, em troca da remoção desses anúncios, faz sentido também, né? É, então, você dá o poder para o usuário conseguir decidir como que ele prefere interagir com... ou como que ele prefere pagar pelo seu serviço. Em jogos, a gente vê isso acontecendo bastante também. Muito tempo atrás, o World of Warcraft fazia muito isso. Você comprava o jogo, você tinha um sistema de assinatura. É, alguns outros jogos você paga pelo download. E depois você ainda tem a possibilidade de ver anúncios para conseguir aumentar... O, o, o retorno que você tem. Então, a gente vai falar um pouco depois sobre os tipos de anúncio também de aplicativo, mas existe o um que a gente chama de rewarded ads, onde o usuário consegue escolher que ele vai ver um anúncio e tem algum benefício direto no jogo. Então, ele pode ver um anúncio para duplicar a quantidade de moedas que ele vai ganhar naquele nível, por exemplo. Então, mesmo aplicativos pagos, tem feito isso para conseguir dar esse poder para o usuário também. Misturar tudo isso é uma ciência muito complicada, porque é difícil você saber o comportamento de cada um dos usuários que estão usando o seu site, o seu aplicativo. Então, muitas empresas, inclusive o Google, tem trabalhado em algumas soluções para conseguir trazer o machine learning para dentro dessa previsão e entender quais usuários têm mais propensão a converter, quais vão têm mais propensão a gerar dinheiro via anúncio, quais têm mais propensão a fazer compras dentro do aplicativo. E a ideia é que você tire essa decisão das suas mãos, porque nenhum sinais manuais que você consegue analisar, mesmo com analytics instalado, vai te dar uma granularidade de análise que uma máquina consegue fazer. Nenhuma pessoa consegue calcular e analisar todos os comportamentos tão rápido quanto o computador. Então, é para esse caminho que a gente vê muitas empresas, inclusive nós, indo. Que é desenvolver ferramentas, desenvolver sistemas que ajudam a gente a entender o comportamento de cada um desses usuários e saber qual a hora certa de oferecer né, um produto ou a venda para ele. Bom, tendo em vista todo esse cenário, como que nós, no Google, tentamos ajudar os parceiros a construir tudo isso. Como todo mundo sabe, o modelo principal de negócio do Google é ad-based. Mais de 80% da receita do Google vem de anúncios. Então, faz sentido que a gente esteja nesse patamar. E, além disso, em todos os negócios que a gente vê, a taxa de conversão dos usuários é abaixo de 5% tirando lojas físicas, né? abaixo de 5%. Então, como que a gente consegue dar para as empresas que estão construindo agora, que estão desenvolvendo agora, o poder de rentabilizar mais de 90% dos usuários deles? 90% das pessoas não vão comprar o seu produto, não vão comprar o seu serviço. Então, vamos ajudar as empresas a, pelo menos, mitigar o custo que eles estão tendo para trazer esses usuários, o custo de desenvolvimento do produto, para conseguir dar um pouco mais de fôlego para as empresas. Bom, o Google tem vários produtos diferentes, em várias equipes diferentes, mas a gente vai falar especialmente de web, de aplicativo e um, uma ênfase depois em jogos, porque no ano passado foi a indústria que mais cresceu também, especialmente a indústria mobile. bom se o seu negócio é majoritariamente via web, vamos dizer, baseado em navegador, a gente tem uma oferta de produtos. Se o seu produto ou serviço é um aplicativo, a gente tem outros serviços. E se é jogo, a gente tem algumas narrativas que ajudam você a construir isso. Então, explicando, assim, passando rapidamente pelos produtos que a gente tem, é... Para a web, a gente tem basicamente AdSense, que eu já falei anteriormente, e o Ad Manager. AdSense é uma ferramenta 100% self-service, onde você consegue entrar, construir a sua estratégia de anúncios, colocar o um anúncio no seu site, colocar um anúncio, é, escolher quem você quer, quem você não quer mostrar, e automaticamente você começa a entregar anúncios de anunciantes que querem aproveitar o tráfego que você tem para alcançar usuários. E o manager é uma plataforma um pouco mais robusta. É, Para poder falar um pouquinho de WebManager, acho que é legal falar dos tipos de publicidade que a gente tem hoje em dia. A gente tem formas de anúncios que são 100% programáticos, ou seja, empresas, anunciantes estão comprando, tem inventário disponível, são comprados. O que a gente chama de real-time bidding, né? open auction. A gente ainda tem... Um sistema de vendas, que é uma venda direta. Então, se você tem um site nichado de dicas de construção e a marca Tigre, por exemplo, quer fazer um negócio direto com você, ela pode chegar até você e né, fazer uma proposta para alcançar os seus usuários. Então, quando a gente fala de negócios que têm essa demanda um pouco mais aprofundada, de venda direta, a gente está falando de um ad manager. Quando são negócios que estão começando e querem usar majoritariamente a rede do Google, o AdSense. Não vou entrar muito a fundo, a ideia não é ficar fazendo jabá, é só entender um pouquinho de como é que você consegue começar a monetizar de uma forma simples. Em geral, todas as demandas que vão vir do Google nessa plataforma ad-based, vão ser ou naqueles banners que todo mundo está acostumado a ver, ou vão ser em vídeo, e aí vídeo pode ser tanto antes do vídeo, do conteúdo original, que a gente chama de pre-roll, pode ser depois do vídeo, que a gente chama de post-roll, e a gente tem dentro do vídeo, mid-roll. Quem que vê esporte, a gente tipo, sabe que na, mesmo na Globo, Globo Esporte, sempre aparece um anúncio antes de você começar a ver o vídeo, essa é só demanda de vídeo. Geralmente tem receitas altas. E as empresas que produzem conteúdo de vídeo, por ser uma produção mais cara, também tem uma receita mais alta pelo inventário que está disponibilizando em vídeo. A gente tem produtos específicos para quem tem e-commerce. Então, que a gente chama de AdSense for Shopping. Onde a gente consegue determinar alguns formatos específicos para ajudar os usuários que estão entrando na sua loja virtual. E a gente tem o que a gente chama de Native Ads. Os native ads, eles são anúncios também que vêm do lado do anunciante, mas eles têm um look and feel muito parecido com o que você já definiu no seu site. Então, a ideia é que ele seja uma experiência também um pouco menos intrusiva para o usuário. Quando a gente fala de aplicativos, a gente tem um outro produto do Google, que é o AdMob, e é um produto 100% focado em conseguir rentabilizar, ajudar os nossos parceiros a rentabilizar os aplicativos que eles têm. A gente vai falar um pouquinho dos formatos que tem para o aplicativo. É exatamente por isso, porque a gente vê que aplicativos têm crescido muito. O tempo médio passado dentro do celular tem crescido 50% ano contra ano. e Então, faz sentido que as empresas estejam começando a focar muito em criar valor nos seus aplicativos, para garantir que os usuários estejam passando o tempo do celular com as suas marcas. Hoje em dia, eu não lembro exatamente o número, mas em torno de 35% do tempo no celular é gasto dentro de redes de comunicação social. Então, né, WhatsApp, enfim. É, e as marcas estão tentando abocanhar um pedaço desse tempo. E é uma tarefa muito difícil. Bom, então, quando a gente fala de formatos de aplicativos, a gente tem os interstitials, os banners, os rewarded ads e os native ads também. Interstitial todo mundo já sabe o que é. Então, entre uma tela e outra, geralmente, do aplicativo, aparece um anúncio de tela cheia que o usuário pode escolher não ver. Né? De qualquer forma, para o dono desse aplicativo, se o anúncio apareceu ele já ganhou a receita da impressão daquilo. Tá? Então, a, a maior parte, tanto na web quanto no aplicativo, da receita gerada pelas empresas, são por impressão. Então, mesmo que o usuário decida por não interagir com aquele anúncio, ainda assim, o dono do aplicativo vai ter ganhado a receita por aquela impressão. Os banners normais, como vocês geralmente veem, a gente sugere sempre que também a implementação seja uma forma muito tranquila, sem prejudicar a experiência do usuário. É, e em aplicativos, a gente vê isso muito comumente na parte de baixo do aplicativo. Então, fica um banner fixo, o usuário tem acesso àquela, àquele anúncio, mas não fere a, a interação. Só um, um adendo que eu acho importante. Para você conseguir gerar mais receita de anúncios, claro, quanto mais usuários você tiver já que é paga por impressão, mais dinheiro você vai ter. Só que, tem algumas outras coisas que impactam diretamente também na receita ou no lance pago para aquela impressão. tá Algumas delas são, qual a porcentagem do anúncio que está sendo vista, qual a interação dos usuários com, a, com o anúncio. Então, a performance e a qualidade do tráfego dentro do aplicativo também são critérios muito determinantes para aumentar a receita que você gera com o seu aplicativo. Bom, voltando aqui. A gente tem o Reward Ads, e eu tenho certeza que todo mundo aqui que joga no celular já viu com certeza Reward Rewarded Ads. E posso dizer com bastante certeza que hoje é a grande menina dos olhos de aplicativos, especialmente no mercado de games. Porque são experiências em que o usuário decide interagir com o anúncio, ele é perguntado, ele sabe exatamente que ele vai ver um anúncio em troca de alguma coisa e ainda assim ele escolhe ver o anúncio. Isso gera um, um tipo de formato de anúncio que muda um pouco a forma com que os usuários interagem, né, vem a propaganda, porque ele está 100% ciente de que ele está sendo, ele tá tomando uma escolha de ver o, o anúncio. E a gente tem também os native ads, que a gente já falou um pouquinho de web, não vou entrar muito a fundo nisso. Mas são experiências, são anúncios que têm o um look e film muito parecido com o do site. Bom, eu falei lá no começo sobre formas de você conseguir mensurar, formas de você conseguir medir, como seus usuários estão interagindo com a sua marca, com o seu negócio, para definir o seu modelo de rentabilização. Um dos produtos, Google, que também é gratuito, que você pode usar para conseguir ajudar nisso, é o Firebase. Não sei quantos desenvolvedores... Só, quem é desenvolvedor que é desenvolvedor? É aplicativo, conhece? Então, muito provavelmente já deve ter conhecido o Firebase, ouvido falar. É, foi uma empresa comprada pelo Google e depois desenvolvida em cima disso. E é uma, plataforma, é uma plataforma que ajuda donos de aplicativo a fazer várias coisas. Então, não vamos entrar muito no Technicase, mas ele ajuda desde o momento de desenvolver o aplicativo até o momento de publicar na loja, fazer teste A-B, enfim. É um produto muito completo para dar o suporte para quem está desenvolvendo o aplicativo. Bom, eu vou falar de quatro funcionalidades básicas do Firebase, meio integrados com os anúncios também, mas seguem os mesmos princípios para a web. Tá? Então, a gente tem o um bloco inteiro de analytics. Então, se você tem um aplicativo você quer entender como é que os usuários estão, de fato, interagindo com o seu aplicativo, com o seu jogo, ele vai te ajudar nisso. Você vai poder definir ah, o que é relevante para mim. Esse evento, quando o usuário clica nesse botão, eu quero saber. Ele vai te ajudar a montar toda essa estrutura de report para você entender como é que os usuários estão usando o seu aplicativo. Isso ajuda não só a definir estratégias de monetização, mas também de priorização de desenvolvimento de produto. Então, se você está vendo que o seu, seu usuário está clicando no lugar que não é o foco do seu produto, do seu aplicativo, cara, vamos mudar isso aí. Bom, a gente tem também a funcionalidade de teste A-B. Como a gente falou lá no começo, é sempre importante você estar tá mensurando e testando as suas páginas, as suas telas, para entender o que está gerando mais receita, mais conversão, mais tempo de permanência do usuário. Todas essas métricas são muito valiosas para quem tem um negócio. Então, com o Firebase, você consegue fazer testes A, B, A, B, C, D, quantas variações você quiser, e definir quais são os parâmetros daquele teste para entender qual é a melhor versão para aquele usuário. Então, se você definir o teste ABCD, você vai ter 25% dos, dos seus usuários em cada uma das variantes. Na verdade, teria 5. Teria o A, e o controle. Então, você teria 20% dos usuários em cada uma das versões. E você conseguiria saber. Para mim, a variação que vai ganhar é aquela que tiver a melhor taxa de conversão. Para mim, a variação que vai ganhar é aquela que tiver a melhor tempo de permanência do usuário. Para mim, a melhor versão do aplicativo é aquela que me gera mais dinheiro. Você consegue definir tudo isso e, a partir desses experimentos, definir um ganhador. E a ideia é que você definir um ganhador, mantém aquela como versão principal e continua agora fazendo novas versões da tela para poder continuar sempre melhorando. A ferramenta de predictions, predições, né, é, é algo também relativamente novo e entra um pouquinho no que a gente falou ali atrás. Então, a gente consegue saber, através de vários sinais dos usuários dentro do aplicativo, quais são os comportamentos esperados daquele usuário. Então, se a gente fala, por exemplo, quais são os usuários que vão desinstalar o meu aplicativo nos próximos sete dias? O Google desenvolveu um algoritmo com base em todo o comportamento de todos os usuários do aplicativo, para conseguir prever se esse usuário vai ou não vai desinstalar esse aplicativo. Então, isso começa a ajudar os desenvolvedores a pensar, se esse usuário vai desinstalar meu aplicativo, ou eu tenho que criar estratégia para manter ele dentro do meu aplicativo mais, ou então eu vou rentabilizar esse usuário ao máximo antes dele sair. Tá? Ah, a gente sempre sugere que, os desenvolvedores de aplicativos estejam criando ferramentas, criando experiências de usuário valiosas, para garantir uma boa experiência. Né? Então, você manter o usuário interessado e engajado é muito mais valioso do que você tentar rentabilizar ele ao máximo antes dele sair. Ao mesmo tempo, para os usuários que não vão desistir o aplicativo, você consegue definir outros tipos de estratégia. Então, bom, para você que não vai desvalorar o aplicativo, eu quero te dar um, um prêmio. Eu quero te dar uma funcionalidade adicional por sete dias pra, né, como um agradecimento. Consegue Desculpa, gente. Você consegue definir tudo isso de acordo com as predições que o nosso sistema de machine learning está fazendo. Outro caso de uso é em relação aos usuários que vão comprar ou não vão comprar. Como a gente falou, menos de 4% dos usuários vão fazer comercial aplicativo. O que, que você faz com os outros 96%? Então, aqui você consegue determinar, de acordo com todos os padrões que eu vou identificar, quais usuários não vão comprar e você pode determinar. Ah, bom. Para todo mundo que eu já sei que não, não vai fazer nenhum tipo de compra, não vai comprar nenhum packzinho, não vai comprar uma skin, não vai desbloquear a versão full do obrigativo, eu quero mostrar anúncio para eles. Esses usuários não vão me dar dinheiro de nenhum outro jeito, a não ser por anúncio, então vamos mostrar para eles. Por outro lado, se tem um usuário que tem uma alta chance de comprar, de acordo com todos os sinais que a gente está vendo, a gente pode falar. Durante 10 dias, eu vou tirar os anúncios da sua experiência para que você né, esteja acostumado com isso. Depois você pode falar. Bom, tem 7 dias, tem 7 dias de graça, 10 dias de graça. O usuário, ele tem uma prova do que ele vai conseguir se ele comprar o aplicativo. E depois disso, depois do período do trial, ele pode, de fato, efetuar a compra. Esse tipo de estratégia, não só ajuda você a monetizar os 96% de usuários que não vão converter, mas aumenta a chance de você conseguir trazer vendas de in-app purchases para usuários que têm chance de comprar. Porque você consegue saber, consegue dar esses períodos de prova para eles. E aí, uma coisa um pouco mais técnica também, se você tem um aplicativo e você quer fazer alterações no aplicativo, Hoje em dia, você tem que fazer uma alteração, publicar na Play Store, esperar que o usuário atualize o aplicativo. Então, com a ferramenta de Remote Config, você consegue já planejar quais vão ser essas alterações e você consegue fazer essas mudanças sem precisar que o usuário baixe o aplicativo de novo. Então, ele é um sistema, vou entrar muito no Technicase aqui também, mas que você consegue fazer ajustes no aplicativo através do seu do seu controle, você não precisa que o usuário baixe esse aplicativo de novo. Bom, a gente já deu um panorama geral de monetização, de como é que ganha dinheiro, de como é que o Google está dentro disso, de aplicativos, e por que, que é tão importante a gente falar sobre jogos, especialmente mobile games? Bom, 10 anos atrás, se eu perguntasse numa sala quem é gamer, 5% das pessoas levantaria a mão. Hoje em dia, quem, quem tem algum tipo de joguinho instalado no celular aqui? É, todo mundo tem um joguinho, aquele né, que você vai esperar no consultório médico, no momento que você está lá na, né, no trabalho, fica no banheiro um tempinho, está o seu joguinho lá. Então, hoje em dia, todo mundo é gamer, de uma forma ou de outra. Mobile, no, isso aqui é de 2018 para 2019, tá, gerou mais de 68 bilhões de dólares anualmente. Isso é um acréscimo de 10% ano contra ano, só de jogos mobile. E aí você vê, que mesmo no computador também crescendo, né, e gerando 35 bilhões anualmente, falando, ainda assim o crescimento é de 4%. Se você comparar os 68 bilhões de mobile com 35 bilhões de computador, faz sentido que toda a indústria de gaming esteja muito, muito focada em games mobile. E aí, alguns dados curiosos. Edmob é a rede do Google para conseguir monetizar os aplicativos e os jogos. De todos os top mil jogos da Play Store, 81% deles geram receita com a ferramenta de anúncios do Google. Isso é porque elas sabem que... Poucos usuários vão comprar, por mais que esses usuários sejam responsáveis por 80% da receita. Geralmente é isso: tá? 4% dos usuários geram em torno de 80% da receita de, de, de jogos. Então, os 96% que estão sobrando tem que monetizar com o aplicativo. Mais de 34% de jogos começaram a adotar uma estratégia mista de microtransações dentro do aplicativo com. Ads. E aí a gente volta a falar, por que esse crescimento foi tão grande? E foi com o advento do Rewarded Ads. Então, a gente já viu que são experiências muito, muito bacanas, onde o usuário declara que ele quer ver um anúncio. Em contrapartida, bom, não em contrapartida, na verdade, como reflexo disso, como os usuários são muito, muito qualificados e já demonstraram interesse, os anunciantes que estão comprando aquele espaço eles pagam mais caro para aquele usuário. Pagando mais caro por aquele usuário, o desenvolvedor, o negócio, ele gera uma receita maior em cima daquilo. Então, o Rewarded Ads, ele veio para conseguir, de verdade, revolucionar a forma com que os anúncios estão sendo trabalhados dentro de jogos. Os Rewarded Ads, eles podem dividir vários formatos diferentes. Eles podem ser como vídeo. Então, é um vídeo que o usuário pode decidir pular ou não. Se ele pula, ele não ganha recompensa. É, ele pode ser como um ad jogável. Então, isso tem sido uma tendência também, o um instant play, né? Que o usuário consegue baixar, consegue jogar o jogo, mesmo sem baixar o aplicativo. Então, os rewarded ads permitem que você faça isso. E eles também têm, é, ainda está em beta no Brasil isso aqui, mas um que chama de multi-opções. Que o usuário tem várias ações diferentes para fazer no, no mesmo vídeo. Bom, só explicar... E aí... A gente fala porque também sobre é, machine learning, de como é que isso é aplicado, da gente entender quais usuários têm chance de comprar, quais não têm. E a gente fala de smart segmentation. Smart segmentation dentro de jogos é exatamente isso. Então, de acordo com todos os sinais de todos os usuários que usam o seu jogo, a gente sabe quais vão comprar, quais não vão comprar. Se o usuário tem uma grande chance de comprar, ele vai seguir o fluxo dele normalmente, sem ver nenhum anúncio. Se o usuário não tem chance de comprar, a gente mostra um anúncio para ele, para garantir que você esteja rentabilizando ao máximo para em cima de cada usuário. Bom, é, eu vou mostrar um videozinho rapidinho para vocês. Isso aqui é bem fresco. Chegou faz, foi lançado somente cinco dias atrás. Até preciso desculpa que não tem a legenda em português ainda. É, mas é um vídeo que a gente montou com uma empresa chamada Voodoo Games. Voodoo Games hoje é a maior empresa de games hipercasuais do mundo. Eles têm mais de 2 bilhões de downloads. Né? Eles tiveram mais de 2 bilhões de downloads no último ano, somando todos os aplicativos deles. É, eles estão presentes em mais de 130 países, enfim. Eles são uma empresa enorme. O vídeozinho, tá aí? People need to be entertained. People need games. I love gaming because I can reach millions of players all over the world. Voodoo was founded in 2013. Mobile gaming was starting off. People were making PC and console games and just kind of porting them on mobile. So the experience was a bit strange. What we wanted to do was make games that were perfectly tailored for the mobile user. We're always moving around. And that's why we focused on making hyper-casual games. Hyper-casual games are games that are extremely accessible, where you understand immediately all the rules and it's just very natural for the player. They are likely to download it, not need a tutorial, and be retained in that game for a long time. We wanted extremely accessible, fun experience. And to monetize, the only way was to put ads in our game. Ads are an integral part of our business model, it's intrinsic to the game. We want people to keep playing our games and we feel very strongly that rewarded ads can do that. That means that instead of paying, the user can get a bonus by just watching a 30 second video. The experience is good for the user, for them to watch ads in exchange of free content. AdMob was one of the first networks with which we could grow. We really liked their ability to scale, their innovative approach. We also liked the partnership that we had. We use them for every game that we launch. AdMob allows us to make awesome games porque eles fazem o nosso modelo de possível. E isso nos permite milhões de E aí, a gente volta para o começo da palestra, que é a gente conseguir permitir que empresas como essas desenvolvam seus modelos de negócio, desenvolvam seus produtos e alcancem o máximo de pessoas possíveis. Essa é toda a premissa de todo o nosso ecossistema. Bom, gente, é isso. Queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Não? Então, é isso, gente. Muito obrigado, viu?